O doutor Flávio Rocha, Bernardino, como é que chamava o doutor? Bernardino Pussi, Nalico. O Nalico e o graneiro. Graneiro. Aqui o doutor. É, o doutor, é, né? doutor Isbaiol. Doutor... Doutor Ismael Alonso Alonso e Alonso E, ando, e, bom, e esse moreno aqui é o Wagner? É, sou eu Aí, ó Ah, você tá <risos> todo chique aí é, Ó, ele já estava apoiando o Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek Você não viu a, a, a em cima a, a aí? A ó? faixa aqui, ó A faixa, Juscelino Kubitschek Aí, ó, Juscelino Ei, vou falar, é. que time bom, viu? Com o Juscelino Ei, os Graneiro era apaixonado com a doutora Alonso Doutora Alonso foi um ser humano aqui em Franca, que ele veio do Beraba. O, o salário dele, ele comprava cesta básica para os pobres. Ele não ficava com tostão. E naquela época é. havia é, precisão mesmo, né? E ele não tinha nem casa para morar, ele pagava aluguel. Doutor é. Alonso, pagava aluguel. Então esse Moreno aqui, você... Foi eu. eu tinha 16 anos. Como que é seu nome mesmo? Wagno. É? Wagner. Wagner. É. E o seu vídeo é o Wagner. É, é o Wagner. Mas viu? Aqui, ó. aqui é na Praça Barão. Na Praça Barão. É. é, é ó! Ó, oh, oh, amanhã você pode vir amanhã aqui? Não, amanhã é dia do meu aniversário, eu não, não tomo ah, conta não. de mim. Vou faz fazer anos. 70 anos. É, não, vem não faz aniversário, inteira, é, inteira ano. ano. <risos> Ainda mais que eu tô chegando aos então, 70. E... Então, cê, que dia que você vem então? Semana que vem eu passo aqui. Você vem, mas que dia? Não, Fala não, pra não, mim não. te marcar qualquer eu quero deixar uns negócios aí pra você ver. Não, você vai. Se eu Você deixa aí que eu vou, não. Que eu vou vir. Não posso deixar, você vai falar, eu vou pegar o, ar, o a chave para mim abrir o armário e eu vou pegar as coisas que tá lá, mas você é. tem que falar o dia que você vai vir. Pra mim deixar organizado. É. Essas pessoas aqui são conhecidas das pessoas. Eu quero que veja esse vídeo e depois identificar mais. Mas... Esse cara de chapéu não é o pelotão não? Qual? Esse aqui, tal, né? esse é meu tio. Seu tio? É. Como é que chama? chamava? É. Você lembra do pelotão de bairro? Eu tenho eu fotografia quero. dele aí. Eu quero ver essas fotos então. Sim. Oh, Wagner, então hoje, hoje é dia hoje 28, é. quinta-feira. É. Não, hoje é, é sexta-feira. Não, hoje é quinta-feira. Vem aqui, ó. Oh, Tem vem ah. cá. Que, oh. dia é que dia é hoje? Sexta-feira. Que dia hoje? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira. Estou achando que hoje é sexta, eu não sei não. Então, eu também Amanhã achava sábado. que hoje era sexta. Eu falei pra ele, ele falou que hoje é quinta-feira. É, vamos ver aqui. É? Olha na folhinha lá. Que dia que é hoje do meio? Ah, se não for quinta é sexta. Se não for sexta é quarta-feira. Ele não tá passando não. Ah. Aí, Ai céu. Me empresta essa outra foto aí para eu para eu jogar lá aqui. No, nesse coisa aqui, ó. Isso aqui, quem é que está aqui, que você falou, é o presidente. Castelo Branco. Castelo Branco. o preside... presidente da usina de Peixoto, usina e, Peixoto. E esse moço aí é o senhor? É. Só você que era motorista? Motorista. Ele vai lá para inaugurar a usina. A, a usina de Peixoto. É. É, deixa. Eu... E outra foto. A outra, outra, outra, outra é muita. É. Você certo mesmo. Muito... Sexta-feira. Hein? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, aí ó, tirou, tirou. Então você faz a gente muito, muito conhecido. Vem daí, ó. Vem dá aqui, ó. Vai. A você outra foto. A... Eu, tô... eu, eu não. falei pro você pra você falou não aqui na feira e bateu o pé. Aí, ó. Aí, ó. Olha, olha aqui, olha aqui, cabeça aqui cabeça ó. Olha, olha aqui. Pode comprar. Dá, aí, né, ó. Mas de cabeça de ninguém é a mesma coisa. Ah. Quem é que tá aqui nesse caminhão? Ah, então, carro? aí sou eu, é o Castelo Branco, onde eu fui lá, no, levar ele na usina pra inaugurar a usina. E esse carro eu, era o. Peguei ele no, é? no aeroporto aqui de Franca, porque lá não tinha aeroporto. Ele veio desceu aqui, eu fui buscar lá no aeroporto. Que carro que é esse? Não que era, que era é? o Ah, Aero... Era o carro oficial. É um carro, carro oficial. oficial. É o carro oficial. Motorista. É... Tá com 80 e hoje está com quase? 83. 83. Você tá vingando aí dessa é. turma todinha, vai. Parabéns. Nós estamos aqui ó, registrando esse movimento. aí, ó. Que coisa boa, hein? Aí, ó. Franca do Imperador. Vai pôr no seu arquivo, né? Vamos colocar.